Então me fala o seguinte, o que, que é kombucha? A kombucha é um chá verde fermentado, ela é considerada a bebida do futuro. Você tem um produto que tem benefícios exclusivos. E quando a gente trabalha... Isso. com um... Por isso que eu gosto de trabalhar com produtos autorais. Quando você trabalha com um produto que tem benefícios exclusivos, que, que não, não tem muito por aí, você consegue ter uma, uma abordagem persuasiva muito forte. Muito forte, muito legal, muito legal, gostei, entendi. Então, vamos falo o seguinte, qual é a esticada Isso. de produtos que você tem? No momento, eu tenho só a kombucha. Tá, como é que você vende ela? Para então, quem você são... vende? Qual é o público? O público são pontos de venda. Pontos de venda, você não vende direto para o consumidor comércio, final? Eu comecei vendendo o consumidor final. Na primeira semana, eu tive pedidos de pessoas querendo revender o meu produto. Aí eu pivotei me especializei, montei uma fábrica e agora de 300 litros/mês que era o que eu ia é, vender para os amigos, conhecidos, eu já estou produzindo 2 mil litros/mês numa fábrica, todo legal, para pegar todas as liberações da Agricultura, e daí partir para 5 mil litros/mês que é a minha meta inicial. O que, que eu faria? Primeira coisa aqui, só de você falar isso daqui, fazer uns alinhamentos da, do negócio. Primeira coisa é, é, você tem que... Deixa eu desenhar uma coisa Vai aqui. Lá. Você tem que fazer o seguinte. Você tem o teu consumidor que compra do ponto de venda e você tem, você tem a fábrica. Uhum. Ok, tem é a fábrica. Você vende para o ponto de venda e o ponto de venda vende para o consumidor. Tem um desafio muito grande aqui, que é você conseguir. Tem um desafio muito grande aqui, que é você conseguir fazer com que o ponto de venda consiga vender. Porque se o ponto de venda consegue vender mais, ele puxa mais produto de você. E aí você também consegue vender mais para o ponto de venda. Então, você Isso. pode fazer duas coisas aqui. A primeira coisa é você ensinar esse ponto de venda a vender mais. Conhecimento sobre vendas, uhum. que é o grupo VIP, por exemplo. Só que a segunda coisa é você... Impactar o consumidor final com a marca, que é o que qualquer Coca-Cola faz para fazer com que as pessoas queiram comprar Coca-Cola e aí elas vão no ponto de venda por causa do desejo que você gerou. Porque ele vai falar o seguinte, nossa que legal, você está me dando dicas que está me ajudando a vender não só kombucha, você está me dando dicas que está me ajudando a vender tudo que eu tenho aqui. Eu estou conseguindo aplicar essas dicas, que são as dicas que você está aprendendo aqui, inclusive. Quais são os pontos de venda que mais compram de mim? Ah, é o ponto de venda XYZ. Legal. Então você vai detectar quem são os teus, recorren os teus melhores recorrentes, que mais compram de você. E você vai premiar esses caras como fazendo campanha para consumidor final indicando esses pontos de venda aqui. Você não vai vender para consumidor final. Você vai empurrar o consumidor final para um ponto de vendas que compra muito de você. Me fala um problema que a Kombucha resolve. Prisão de ventre. Prisão de... Nossa, cara. Acabou. A mulherada. Pensa o seguinte, imagina que você... Existe muita busca no Google para a palavra prisão de ventre. É, bom, e várias outras palavras. Então, você vai comprar essas palavras no Google, você vai fazer um anúncio uhum. e vai falar o seguinte, você não vai vender kombucha, porque ela não tem ideia do que é kombucha. Você vai falar o seguinte, Descubra o chá que está resolvendo prisão de ventre de mais de x mulheres como você. Acabou. Você nem fala que é kombucha, você não fala nenhum nome. Ela Sim. vai clicar... Eu só vendo o benefício. Isso, é isso daí. Ela vai clicar nesse link e ela vai para um micro-ondas. Mas você acabou de criar um micro-ondas, que é uma reportagem que você mesmo escreveu sobre problema, solução e o produto, a oferta. O não cliente é ouro, porque você vai primeiro tentar vender. Não comprou, ele não comprou por causa de alguma coisa. O que você faz? Mata essa objeção. Como é que você mata a objeção? Você vai fazer prova social, autoridade, escassez, bônus. Você vai... Tentando vender qual é o, qual é o ângulo, né, qual é o apelo que faz esse cara converter. Entendeu? Sim. Legal? Entendi. Então, isso aqui é muito poderoso, tá? E eu tô falando só a parte de consumidor final aqui. Você vai comprar tudo quanto é palavra, sintoma de, de algum problema que a kombucha resolve: Tesão de uhum. ventre, sei lá, envelhecimento, digestão, Isso. Isso aí, você tudo. vai listar tudo, tudo. Você vai todas as palavras, você vai comprar e vai fazer o mesmo esquema, vai levar pro advertorial que é um conteúdo que fala daquilo. Então, por exemplo, a headline, a, a frase, né? Então vai ser, prisão de ventre tem cura, por exemplo. E aí você leva para uma uhum. página que tá escrito, prisão de ventre tem cura. Veja o caso da Maria que tinha prisão de ventre, problema. A Maria sofria pra caramba, olha o que, que o marido dela falava, olha o que, que ela falava, e o médico não resolvia e tal ela descobriu que a prisão de ventre dela é por causa de falta de oxidante, por falta disso, por falta daquilo, e aí ela descobriu um produto que tem tudo isso, que é o produto chamado kombucha, nanana. Você, Se você quiser saber mais sobre o produto, se você quiser um cupom de desconto para você comprar esse produto aí na sua loja, aí perto da sua casa, clica no link, o cara clica no link, vai para um... Vai pra... Aqui você tem que falar um pouco mais do produto, tá? Então você vai falar um pouco mais do produto, ela vai clicar, eu quero experimentar o produto, se você não experimentar, você não vai saber se isso aqui é o resultado, é a, é a chave que você está procurando. E quando a pessoa experimenta, ela vira cliente de primeira compra. E você pode ter um pacote tipo mini. Eu, eu, eu recebo muito pedidos de clientes querendo comprar em cidades que eu ainda não estou presente. Eu precisava... Você Legal. acha que você vai vale a pena seguinte. eu mandar uma caixa de graça para o cara do ponto Sim, de venda? Sim, mas você não vai fazer isso não. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essas cidades que tem gente perguntando, vai fazer campanha nessas cidades para ter mais gente perguntando, vai pegar essa lista gigante de pessoas que querem comprar, vai levar para os lojistas da região e vai falar uhum. o seguinte, cara, eu tenho 500 pessoas que comprar comprar isso aqui, mas eu não tenho como vender. Você quer atender essas pessoas e ter esse fluxo na sua loja? Quero, beleza. Pronto, você abriu uma região. Entendi. Essa é a melhor maneira de você Criu abrir a demanda um Primeiro ponto. Sempre começa com a demanda, sempre, porque é o que é o mais difícil de começar. Tá. E você fala, você quer ser o ponto uhum. exclu começar o exclusivo da região? Você tem que comprar tanto por mês. Se tá. você comprar menos que isso, você perde exclusividade. <risos> ok? Maravilha? Obrigada. Obrigado, Ediane. Vale, obrigado, obrigado. R$ 97,00. R$ 97,00 vai ser o preço do meu próximo workshop de dois dias ao vivo, comigo e online. E scripts que vendem. A gente faz uma turma por ano, tá? Então, essa próxima turma vai ser a turma desse ano, Essa a segunda turma, no passado teve uma, a gente vai fazer uma agora esse ano. Então, o workshop scripts que vem, né, você aprender como criar scripts matadores pro seu time comercial. Clica aqui, em algum lugar dessa tela aí,